Uma das coisas legais que tem no Fortran 90 é que você pode aplicar funções diretamente a vetores. Em algumas linguagens de programação essa facilidade, essa facilidade de programação não existe, né? Você teria que fazer um laço e aplicar a função a cada elemento do vetor. Mas em Fortran 90 você tem essa facilidade. Outras linguagens também têm, ok? É, mas no Fortran 90 você tem essa facilidade. Você pode como eu estou fazendo aqui, declarar uma, um parâmetro π, que é 4 vezes arco tangente de 1, é a maneira mais padrão de se, de se inicializar π com a maior precisão possível, o maior número de, de dígitos depois da, do ponto decimal, e um vetor de 5 elementos, né, que é 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus, Ok? Se eu rodo o meu programa, meus, meus vetores, né, meu, meu parâmetro π e meus vetores ficam assim com três casas decimais. Tá? Então, isso daqui é a inicialização do meu, do meu parâmetro π e do meu vetor com vários anos. Eu posso pegar agora e aplicar uma função diretamente ao vetor usando o vetor como argumento da função. Tá? A gente não precisa, ser, não precisa ser um número, pode ser um vetor com, com vários números. E aí, se eu rodo o meu programa, seno de zero é zero, seno de 30 graus é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 3 e seno de 90 graus é 1. Ok? Precisa ser seno? Não, eu posso aplicar Posso aplicar o cosseno Se eu quiser Se eu aplicar o cosseno Tranquilamente ele faz a mesma coisa E não precisa ser só seno e cosseno Pode ser qualquer função okay? Qualquer função você pode Você pode aplicar Você pode, por exemplo Aplicar é, é, é elevar a E todos os números. Se você eleva todos os números a E, você tem aqui, né? qualquer, é, é, qualquer coisa elevada a zero é 1, um, tá? e aqui estão os outros, os outros valores de π elevado a E. é elevado a, a, a 0,524, é elevado a 0,785, é elevado a 1,047, é elevado a 1,571. Posso também, se eu quiser, aplicar raiz quadrada. Então, aí vocês veem que todas essas, funções, todas essas funções são aplicadas da mesma maneira. Basta você mudar a função que você aplica ao, ao seu vetor. Na próxima aula, a gente vai falar... So, é, sobre operações com arrays.